Ei, pato, para com isso. Pare agora de fumar cigarro. Ué, por que está falando assim comigo? Isso é bizarro. Não é algo normal que um pato faça. Bem, então o que um pato faz de normal? Comem um pãozinho. Pega aí esse pãozinho. Mas você vai ver que pãozinho é bem melhor que cigarro. <risos>